Bom, é, eu quero passar para vocês aqui uma frase de piano muito usada nas músicas. Às vezes você está ouvindo uma música em Dó, né? Tá aqui em Dó com Nona. Tá vendo? Essa frase, ó. Então, assim, eu quero passar essa dica para vocês, tá bom? É, vocês vão fazer o acorde com nona aqui, tá? Desse jeito. Estão vendo aí? Usando aqui o dedo 1, 2, 3 e 5. E como que vocês vão entrar nesse acorde com nona? Tá? É para acordes maiores com nona, tá? Ó. Vou fazer bem devagar, tá? O bom é deixar os dedos todos eles, ó. Ó. Bem devagarzinho agora, tá bom? Esse lick aqui, ó. Mais uma vez. OK? Bom, essa é a dica de hoje, tá bom? É, isso aqui você vai poder usar em outros acordes, tá? A gente usa muito para entrar nos acordes, tá vendo? Ó. Então dá até para você usar até. Vê aí, hein? Ó. A ideia é essa mesmo: é passar alguns macetes aqui, tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse lick, esse macete aqui, e que você possa aplicar em outros acordes, tá? Aqui para entrar nos acordes, né? Tá, eu vou usar aqui alguns acordes. Viram? Então assim, é bem usado isso aqui, tá bom? Esse outro link aqui é o seguinte Às vezes a gente está tocando uma música no piano E a música ela precisa de crescer Então essa é a ideia que eu vou passar para vocês, tá? Então vamos pegar aqui um acorde de Dó então você tá numa música lá lenta, sei lá Tá vendo? Dó Lá menor Fá E aí você quer fazer esse sol Que a música cresça Então você vem e faz isso aqui, ó Vai invertendo o acorde, ó Tá? Como que é isso? Eu vou pegar o acorde aqui, que nem sol, ó então eu vou tocar primeiro um, tá vendo ó? Aqui só aqui que eu vou tocar três vezes ó. Vou inverter, tá vendo? invertir de novo, eu vou inverter no acorde, ó. Tá? Se fosse em dó, ó. Ok? Então essa é a ideia, tá? Você vai inverter, tá? Ó, sol aqui, tá vendo? Aí eu vou pegar esse Sol, vou tirar daqui, vou pôr aqui. Depois eu vou pegar o Si, vou tirar daqui, vou pôr aqui. E aí eu vou invertendo. Tá vendo? Essa é a ideia desse lick, tá bom? Ok? O lick de hoje é também sobre o acorde dominante Então ele vem aqui, né? a gente faz o acorde dominante E esse lick é o lick descendente Então ele vai fazer o que? Você vai pegar aqui a partir do quarto grau ó. Tá vendo? Então eu vou falar aqui para vocês a ideia Depois vocês vão ter que transpor para as outras tonalidades Fiz o acorde de resolução aqui, o nosso dominante e eu venho a partir do quarto grau do acorde que eu vou cair, então quarto grau. É, que aqui é um acorde ó, de sol susta tá preparando o dó. Então, eu vou partir do fá, que é o quarto grau, ó. Que é, 1 2 3 4 5 6 7, tá? Então, vocês vão se guiar por aí, tá, ó. 4 3 1 5 4 3 1 5 4 3. Tá vendo? Se fosse em outra tonalidade, ó Tá vendo? Vai dar do mesmo jeito, em qualquer tonalidade ó. Ok? Então esse é o nosso lick de hoje É uma dica rápida, tá? Eu vou fazer mais uma vez bem devagarzinho E você transpõe para as outras tonalidades Tá, ó Fá Dó, Sol, Fá, Mi, Dó, Sol, Fá, Mi aí resolve no Dó, O aqui ou aqui, tá? Ok? A ideia desse lick trabalha em cima do quê? De um acorde dominante, tá? De preferência, esse acorde aqui, tá? Que é chamado de Fá com, com baixo em Sol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 Bem devagar. Ok? Sobre, por exemplo, um acorde em Dó maior. Eu poderia usar uma apogiatura aqui. Ó. O que é a apogiatura? É essa escorregada. Tá vendo? Ó? Bem devagar, ó. Tá? Então, assim, tá vendo? Ó? Tá vendo? Na verdade, não há nenhum segredo tá? para usar a pojatura. porque ela é só essa escorregadinha aqui de meio tom. que a gente usa aqui é uma característica né muito do blues no blues usa muito nessas né, apojaturas entendeu na música gospel também é, eu eu aqui né na minha é, grande ignorância né acredito que ela fica mais bonita sobre a terça né entendeu aí ó tô colocando aqui sobre a terça né é lógico que em tonalidades sustenidas, você vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então, provavelmente, você vai ter que dar uma improvisada aí, né? Mas dá pra tirar o mesmo efeito também em acordes sustenidos, ok? Tá vendo? Então, essa foi a pojatura, um vídeo rápido, algo muito simples, tá? E ela dá pra fazer muito enfeite nas músicas, né? Principalmente quando... É, Estamos usando alguns pianos elétricos, né? ter é, acrescentado um pouquinho aí para o seu conhecimento musical aí e estude, ok? Bom, hoje eu quero falar de algo muito simples para vocês, que é o preenchimento do acorde usando cromatismo, tá? Então, o que, que acontece? Nós temos aí vários tipos de dedilhado, né? E o que, que acontece? Muitas vezes você quer enfeitar esse dedilhado, né? Que, que você pode fazer para cair no acorde? Para iniciar o acorde, você pode começar com um cromatismo, tá? tá vendo que bonito. Ó. Qual que é a ideia aqui, tá? Aqui eu tô usando entre a quinta e a terça do acorde. Então a gente tem dó maior aqui, tá? Você vai pegar aqui entre a quinta e a terça do acorde e trabalhar o cromatismo. Como você tá partindo aqui, ó, de, na, do sol no caso, né? Então você tá num dedilhado, imagina, ó, você tá em sol... Você vai fazer, vai cair na terça do acorde, tá? Ó, da quinta caiu na terça e aí depois você vai sair completando o acorde, tá? Dá, dá pra fazer isso com dedilhados simples, né? Como a pulsação, por exemplo, aí você vai, vai cair em Lá menor, ó. bem devagar para você ver ó tá em dó você vai pegar aqui ó o que é terça de dó é quinta de lá menor ó e só vai mudar o acorde na mão esquerda quando chegar na nota alvo que é a terça do acorde tá então ó, nesse exemplo aqui ó está em dó você vai para lá menor tá então entre dó e lá menor eu vou fazer o que Tô em dó usei aqui, ó, um cromatismo aqui, ó. Ok? Se eu for cair em Lá menor, um cromatismo aqui também, ó. Bem devagar, ó. Tá? Isso que eu tô indo, né? Lógico, da quinta para a terça. Eu posso ir da tônica para a terça, né? Então, seria outro movimento já, ó. ó no lá no fá, ó. eu tô eu tô pensando como como que está pensando ele porque tem hora que você tá aqui no lá menor você não usou essa nota você usou essa eu tô pensando no cromatismo mais próximo da terça tá ó dando muita atenção para isso ó, porque está mais próximo da terça tá? algumas situações você tem uma nota menos por causa do semitom outras você tem uma nota mais por causa que tem um tom de distância então é dois tons no caso então você tem que tomar cuidado com isso. Então por isso que o critério é sempre o que a nota cromática mais próxima da, da do alvo da terça né Tá vendo, Apesar que se eu quiser usar a outra aqui, também vai dar Só que não ficou tão bom ó. Agora aqui já ficou melhor ó. Tá vendo? Então, isso aqui vai dar um assunto legal para a gente discutir aí Quem sabe pode ser até o um assunto para uma live, tá bom? Bom, essa aqui foi a minha ideia aqui para você dar uma enfeitada no seu dedilhado, ok? dedilhado que a gente vai estudar sobre uma progressão, tá? uma progressão bem simples, que eu já usei muitas vezes, que é Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior, ok? Como que nós vamos fazer, então? Nós costumamos tocar os acordes com esses dedos, nós vamos mudar a posição dos dedos, tá? Para poder trabalhar esse dedilhado, então a gente vai fazer aqui, tá? Para quê? Para esse dedo ficar livre, tá? Bom, vamos lá então. No lá menor nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar no lá menor aqui, ó. Tá vendo, ó? OK, ó. Então, eh é, 4 e o um e 2 e 3 e 4 3 Vendo? Eu estou contando para você ter uma ideia de tempo. Então, ó, Vai, vamos de novo. 4, 3. são quatro tempos cada acorde, só que o que, que vai acontecer? No final, tá? De cada é, de cada grupo, né? De notas, a gente vai pegar o tempo 4E pra adiantar o próximo acorde. É como se a gente vai contando aqui, ó. 1E, 2E, 3E, 4 O 4E vai ser o quê? Vai ser a nota de passagem pra entrar no próximo acorde. Então, ó, um e 2 e três e quatro e é uma situação que aparece em algumas músicas tá? é Essa ideia da nota de passagem da, da tônica para a terça tá? Algumas introduções também né? Tem muitos aqui né? tá? Então assim, você vai encontrar muito Essa situação em cima é, dessas notas de passagem que eu mostrei aqui em várias músicas, tá bom? É, essa aula faz parte do curso de teclado online William Silva, tá? E a continuação dela está dentro da plataforma para alunos, ok? Continuando a ideia de notas de passagem sobre a progressão que nós trabalhamos no vídeo anterior, que é Lá menor, Fá maior, Dó maior, Sol maior, nós vamos acrescentar mais uma nota agora que é aqui, ó. Tá, ó. Então, a gente vai começar pela quinta, tá? Vamos pegar tônica, nona e terça, tá? Quando chegar na terça, a mão esquerda entra junto, ó. Tá bem devagarzinho, ó. Ok? Então, vamos lá, ó. Vou fazer em Fá agora, ó. devagar ó. em dó em sol a ideia vai ser a mesma do vídeo anterior né? a gente tá nos quatro tempos né um dois três quatro um dois três quatro um, dois. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ótimo, quem nota que não devia? 3 e 4 1 2 3 4 1 2 3 4 OK? Então eu vou fazer bem devagarzinho aqui para você aí visualizar, ó. assim a gente consegue aplicar em várias situações, tá? É lógico, eu estou usando já dessa forma aqui para evitar de ter choques aí, mas vai acontecer de ter choque com o terceiro grau, por exemplo, entendeu? Porque porque o terceiro grau ele vai ter uma mudança, né? Então a gente está por exemplo aqui, ó, é, se si, sol, tá? a gente está em sol maior, ó. Vamos para lá menor agora. Ó. Vai encaixar com a maravilha Tá vendo? Porque o Lá menor, ele tá no segundo grau Se o Lá menor tiver no terceiro grau Tá? Já vai ter que ter um Si bemol ó. Então vamos pensar agora Vamos mudar pro Lá menor virar terceiro grau Em Fá maior ó. Tá vendo? Eu tô na tonalidade de Fá maior ó. Então, eu vou ter que prestar atenção em que tonalidade o acorde está, tá? Então, assim, a princípio, eu estou passando para vocês aqui na tonalidade de Dó, né? Tá vendo? E agora, é, a regra e as outras tonalidades eu vou passar dentro do curso, ok? Lá na plataforma, tá bom? Se você quiser ver esse vídeo completo, acesse lá tecladoonline.com.br, ok? Bom, continuando aqui o assunto de notas de passagem, a gente estava trabalhando aqui uma ideia mais ascendente, né? Hoje nós vamos trabalhar uma ideia descendente em cima da mesma sequência, ok? É, lembrando que esse é um material tá do curso de teclado online, William Silva, é, aqui. Vai ser só a explicação inicial da matéria, tá? Exatamente esse mesmo vídeo, só que completo, vai estar dentro da plataforma, ok? www.tecladoonline.com.br Vamos lá, então? É o seguinte, nós estudamos nos links anteriores aqui, né? Outro era aqui, né? Agora nós vamos trabalhar uma ideia descendente para entrar nos acordes, tá? Descendente, então vai ser... Tá? deixa eu melhorar um pouco isso aqui ó tá então ó. então vou explicar para vocês essa ideia que é uma ideia é para entrar no acorde tá para não entrar seco dedilhano você vai fazer o quê? Você pode trabalhar o quê? É, o caminho entre a quinta e a terça, tá? É, lembrando que a gente tem a tonalidade para respeitar. Então, assim, essa ideia está sobre Dó maior, ok? As, outra, as outras tonalidades vai ter só lá dentro do curso. Vamos lá, ó. Então, entre a quinta e a terça, eu vou fazer o quê, ó? 5, 4, 3, tá vendo? Quinta, quarta e terça. Então, ó, parará, e eu vou entrar aqui com a tônica e terça ó. E vou acrescentar a quinta Então, ó 1, tá, um, E, 2, E, 3, E 4, E, 1, um, E, 2, E Então, vou explicar para vocês aqui com calma ó. Sol, Fá Entro no acorde aqui, tônica e terça Adiciono a quinta, certo? Agora eu vou pro Lá menor, ó. Mi Ré. Então, ó, quinta, quarta de, de Lá menor, né? Ó, entro aqui com a tônica e terça de Lá menor. E adiciono a quinta, então, ok? Agora eu vou pro Fá, mesma ideia, ó. Quinta de Fá, quarta. Aqui já é quarta aumentada, na verdade, né? É... Cai de novo <risos> Fá maior. caiu aqui tônica terça. Adiciono a quinta. Pro Sol maior a mesma coisa. Tá? Lembrando que eu tô fazendo sempre isso, tá? Dentro da escala da tonalidade, ok? Lembrem, eu tô pegando então quinta, quarta. Entro. No acorde Tônica e terça Depois adiciona a quinta tá? Viram? Já no caso do Fá A quarta ficou aumentada né? Então a décima primeira aumentada né? Sol E aí assim eu consigo é, Trabalhar Melhor as minhas entradas nos acordes E se eu começar a mesclar todas as notas de passagem que nós estudamos até aqui, vai dar. Vocês viram que eu mesclei tudo, tá bom? É, eu vou dar continuidade lá dentro do curso, ok? Se você quiser assistir essa aula completa, se matricule no curso. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui.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 Ah, mas aqui vai ficar muito ruim, aqui fica melhor, então vamos repetir até limpar isso aqui, ó. beleza, é menor e agora só o sétima e décima terceira e vamos repetir.